você procura focar em preservação e melhoria dos relacionamentos, na obtenção de como é, de gerar resultados, né? E você vai fazer esse balanço, PCP. Eu coloquei aqui, montei mais, um pouquinho mais claro para vocês, que deu outro dia. Então, é eficácia, né? Tá dando para ler, aliás, mostra de parte que está meio longe, tá tudo bem aí? Tá sim, você. Ah, tá. Tá bom, então. É, então, a eficácia né, é o equilíbrio entre a produção e a eficiência. Tá? Eficiência nada mais é do que capacidade de produção. Então, vamos lá. O quanto de equilíbrio há, tá, nessas du nesses duas pontas, tá? o quanto de equilíbrio há entre o investimento na galinha dos ovos de ouro, né, que é a eficiência, é a galinha dos ovos de ouro. Ou seja, a capacidade, o potencial. E o quanto a colocarmos para ela produzir. Tá? Ó aqui em cima, produção. Ou seja, é, não basta eu ter muitos recursos não basta ter eu muitas habilidades muito conhecimento se eu não colocar esse conhecimento essas habilidades essas capacidades para gerar ou seja se não usar elas tá eu tenho talentos está usando os talentos está produzindo algo então o quanto eu coloco para produzir Tá? eu tenho que equilibrar o quanto eu invisto aqui tá? na galinha de ovos de ouro né? e os talentos, capacidade, recursos e aqui quanto que eu estou usando disso quando eu equilibro tá? o quanto que eu conheço o quanto que eu uso aí me gera a eficácia ou seja, esse resultado depende da equação. Tá? Eu conseguir equilibrar conhecimento com ação. Tá? Aqui o não concreto e aqui o concreto. Aqui é algo, é, vou dizer assim, que é não palpável, tá? E aqui o palpável. Aí quando eu equilibro isso aqui, eu sou uma pessoa eficaz. Interessante isso, nós porque eu já atendi algumas pessoas que são extremamente talentosas, assim gente capacitadíssima. Tá? Você tem muitas capacidades, tem potência. Só que isso nada mais é do que é... Uma pessoa com, assim como a gente fala, assim, é uma pessoa que tem potencial. Se alguém olha para você e diz que você é uma pessoa que tem potencial, pense bem nessa palavra. Porque todas as vezes que alguém diz que você tem potencial, tá? Então parece que é fácil, tá, mas não é tão fácil. A gente fala isso aqui, Tá? Nem todo mundo consegue ter a eficácia. Ou seja, resultados que te, que te levam além. Tá? Por quê? Porque há falta de equilíbrio aqui. Então, preciso saber equilibrar. Tá? sabemos nos gerenciarmos nós dentro do tempo. Tá? É Ele pode nos gerar lucro espiritual, emocional... Oceanos é nos livra do estresse, não dá um resultado conjugal, financeiro, tá aí muito mais.